E saudações, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no dos Jogos! E vamos começar o ano de 2021 com Laps and Dinosaurs! Sim, esse jogo foi um dos primeiros aqui do canal! Naquela época eu tive a loucura de jogar com três personagens ao mesmo tempo, se você quiser conferir como é que foi a gameplay, é só conferir a playlist correspondente que vai estar tá aqui no card. Eu tive a sorte de encontrar esse fliperama de graça, ainda nos anos 90, uma coisa bem rara. Foi por causa desse jogo que eu conheci os emuladores de arcade, esse era um dos jogos de fliperama que eu queria ter em casa, mas esse jogo não foi portado para nenhuma outra plataforma, ficou exclusivo dos arcades. Muito bem, vamos lá. Cadillacs and Dinosaurs! E eu vou jogar com a Hanna! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Bora Cara, essa música é muito boa É incrível, como uma das melhores músicas do jogo, a gente não escuta quase nada. Opa, bazuca! <risos> Não tentem fazer isso em casa <risos> Toma! E agora vamos para o chefe! Pra cima dele. Já! Da. Granada deles. Então é isso, muito obrigado por ter uma pet aqui Conto com sua presença no próximo vídeo E até a próxima